Santa Cruz, 12 de dezembro de 2001 O um cara mulher é o que nunca acreditou na amor Passou a acreditar quando mais precisou Não era diferente apenas um rapaz comum Pegar mulher era fácil como sou mais um mais um de segunda a segunda era uma diferente Na segunda a Valkyria, na terça a Marlene Na quarta a Michelle, na quinta a Daniele Na sexta a Marcia. no sábado rafaele No domingo era descanso se passe tempo, sua vida era assim, bebada pelo vento Mas algo lhe faltava por dentro do peito Virava noite a noite, nem dormia direito Mas um belo dia, algo novo aconteceu Uma garota diferente que de repente apareceu Ele andando pela rua, espanjando seu novo carro Diário 16, vidro fumei rebaixado Sabe aquele momento que parece que o tempo para Que o seu rosto segue alguém e o cupido da flechada foi algo assim, ele não levou muita fé Foi a primeira vez que viu aquela mulher No dia seguinte foi visitar sua vizinha Uma mulher trabalhadora chamada Dona Maria Pede ele pra sentar e tomar um pouco de café De novo o um tempo para, bater na porta aquela mulher Naquele momento sem noção, já não era passageiro E quando a viu, na barriga deu um gelo Levantou, se apresentou e disse nome errado Meu nome é Leão desculpe, é Leonardo Ele me desajeitado, ela deu um sorriso meio Dona Maria disse É minha sobrinha, ó respeito ele se apaixonou pelo jeito dela falar E não sabia que era noiva de um militar E também não sabia que Luísa não amava E depois de um mês, já teria casada Luísa e Leonardo só pensavam um no outro de manhã à madrugada Ele tava louco, o noivo dela acabava com sua vida Ao saber que Leonardo amava a Luísa E depois de uns tempos, os dois se conheceram Foram pra um bar, conversaram e beberam O um militar perguntou se mora onde? Aqui nessa rua? Qual é seu nome? Conversa vai, conversa vé, e blá blá blá E ele descobriu que era um povo militar Levantou e disse que tinha aqui Valeu mano, a gente se esbarra por aí Ele andando e ela vindo ao bar Atravessou a rua pros dois conversar Mas ele não aguentou, ele não suportou abraçou Luiza bem forte falou não aguento mais, não sei o que fazer Sei que você tá noiva, mas eu só penso em você Eu vou fazer o que se meu amor é verdade?